Olá a todos, sejam bem-vindos ao ADEC TV, aqui no Sinergia, o quadro voltado no, para a nossa mocidade, para os jovens. E hoje nós invadimos novamente esse quadro, e hoje nós estamos aqui com o nosso pastor, pastor Gilberto, com a Andressa, com o Vitor, com a Glenda. Eles são da mocidade aqui do Templo Central, fazem parte do Elo. E nós estamos aqui para bater um papo com eles, né? Pastor, responder umas dúvidas. O senhor responder, né? Eu vou só intermediar. <risos> e eu deixo as dúvidas com o senhor. Deixa só as que eu também, cara. também, Nós temos que aproveitar toda a sabedoria, todo o conhecimento. Vamos chamar o oh, professor, hein? professor <risos> teve aqui, um chamar é, O prazer. professor Joás esteve aqui, não nós vamos começar, né? Então, eu vou começar pelos meninos, né? Nós temos só o Vitor. Vamos lá, Vitor. Pastor, vivendo num mundo tão corrompido, com tantas distrações né, e tentações, o que você acha que os jovens deveriam fazer para abrir mão de uma satisfação carnal, mas né, temporária, e pegar a sua cruz e seguir Jesus, que leva à vida eterna? Vitor, é, eu sempre falei isso, que nós precisamos ter um propósito na nossa vida. Se a gente tiver um propósito, a gente vai manter o nosso foco naquele propósito. As distrações, elas... Vamos falar que são acidentes de percurso. Qualquer um de nós pode ter distração na vida. E acontece, você está focado em, um, em uma meta, em um objetivo, e por um momento ou outro você acaba distraindo. Né? Então essas distrações precisam ser levadas assim, com, com, muita, com muita diligência, com muito foco. E eu sempre falo que uma vida sem propósito, ela está vulnerável a essas, essas coisas que prendem a pessoa numa distração. A distração ela precisa ser tratada com muita seriedade e todos nós corremos esse risco. Então o conselho que a palavra de Deus nos dá, é, principalmente quando se fala desse objetivo, desse foco, está no Salmo 119. Esse Salmo de 176 versículos, ele vem trazendo aí várias recomendações, como principalmente o jovem deve firmar o seu, os seus passos no caminho do Senhor. E eu falo isso por experiência. Eu fui ensinado dessa forma, de ter um propósito. Onde eu quero chegar? Como eu faço para chegar lá? aí Eu tenho um objetivo e a minha meta. Né? Se eu tenho um objetivo, vou traçar algumas, alguns caminhos para me chegar lá. E você vai manter o seu foco. A palavra central disso aí é o foco. E isso exige uma disciplina muito grande da parte dos jovens. Por isso que a Bíblia diz, jovens, sois fortes, porque já vencestes o maligno. Esse venceu o maligno aí engloba tudo, principalmente as distrações que tentam nos roubar do nosso foco, roubar o nosso tempo, roubar a nossa a nossa agilidade, a nossa vamos falar assim a nossa diretriz. A gente precisa estar muito atento nisso aí. E você citou uma palavra no início aí, a corrupção. É, me, me parece não foi o profeta Miqueias, Miqueias 2:10 está escrito lá. É, levantar e andai, porque não é aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, e destrói grandemente. A, a corrupção ela é destruidora. Ela vai minando a força, minando a energia, e ela deixa a pessoa corrupta. Tá? Deixa alguém corrupto mesmo. Vai, vai tirando a base, tirando a essência, e quando percebe, já não tem mais foco, já não tem mais objetivo, e já perdeu o tempo de vida. Então, a resposta de sair objetiva mesmo, é ter um propósito de vida. É, é o caminho para agarrar com as coisas de Deus e firmar a cabeça e seguir em frente. E a corrupção ela começa com coisas pequenas, né? Depois parece que vai agravando, como se um abismo fosse gerando um outro maior, um outro maior. Eu acho que é assim que a gente vai caindo, não é, pastor? Como diz o bom mineiro, ninguém... vamos falar no nosso contexto aqui de Caratinga, ninguém tropica na Pedra de Itaúna. <risos> né? Como um bom mineiro, ninguém tropica. É. Né? A gente vai tropeçar onde? Numa pedrinha pequena. Começar porque a ali. pedra está onde você está vendo aquilo. Opa. Então a gente tropeça nos, nesses detalhezinhos. Ah, isso aqui não tem problema, isso aqui também não tem problema. Quando assusta, aqui já virou uma crosta e acaba atrapalhando. Por isso tem que estar sempre atento. Precisa. E, e os jovens hoje, como o senhor falou, uhum. são tantas, né, tantas coisas que minam eles, vão minando vocês. Nós também, né mas como nós estamos falando... Com vocês, é. é muita coisa hoje, por exemplo, que na minha juventude não tínhamos tanto acesso a tanta informação, com tanta facilidade, é com verdade. tanta agilidade, rapidez. Né? E a internet que trouxe isso. Eu acho, então, que ainda ficou assim, um pouco mais difícil. Tem que ter um pouco mais de cuidado. Você quer ver o um negócio, o que é informação? É... A vacina, agora nós estamos vendo esse momento aí da, dessa pandemia, a vacina mais rápido que já é, vamos falar assim, elaborou, que já foi criada no mundo, é a vacina da gripe. Ela demorou 10 anos para ser criada, porque as informações custavam chegar nos pontos principais. Hoje a informação é quase que em tempo real. Quase que, se, se não quiser é em tempo real, né? Não é? Hoje acontece uma notícia lá na Rússia, a gente já sabe aqui, quase que em tempo real. Então, essas distrações... Eu sempre falo isso, que a mídia social, as mídias, né, as redes sociais, elas são boas, são benéficas. Eu fico pensando se Paulo vivesse nos nossos dias o estrago que ele faria no reino das trevas, com o WhatsApp, com o Facebook, com o Instagram, com o Twitter, com o Snapchat e tantas outras mídias por aí. E ao mesmo tempo que isso é bom, pode ser prejudicial se a gente não tiver um foco. Então a gente sempre fala isso. E hoje tem, tem N atividades aí que prendem a nossa atenção. Aprende mesmo. E o professor Joás, no último programa, falou do filtro, né? Filtrar, né? Preciso. Filtrar cada informação, filtrar cada coisa, ver a procedência e não acreditar em tudo que eles estão te entregando. O professor Exatamente. Joás é fiel, deu um bom conselho. <risos> Demais. Deu um bom conselho. Acho que ele falou em palavras mais bonitas. <risos> É, ele usa uns termos difíceis. Eu vou falar igual o Pedro falou com o Paulo: usa uns termos difíceis que é difícil de... <risos> entender. É difícil entender. Mas o jovem hoje tem acesso a isso muito rápido e muito fácil, né? Hoje é raro você ver um jovem que não tem um celular em mão, que não tem acesso à internet. Então, e tudo isso colaborou para a gente conhecer tudo isso muito rápido. Então, a gente tem que realmente saber filtrar e absorver aquilo que é bom para nós, como cristãos, né? E tirar fora daquilo que a gente não precisa. Que a Bíblia fala né? que tudo me é lindo, mas tudo me convém. É a gente conhece de tudo, a gente pode saber de tudo, né? mas a gente tem que ver o que é bom para nós, como que estão dentro dos nossos princípios, né? Isso que é o importante. Aquilo vai agregar. Exatamente. Vai me agregar. Exatamente. Eu vi também um, um, um post um dia que isso tem nos tornado, as mídias sociais, tem nos tornado alguém muito exigente. Como é tudo muito rápido, como alguma coisa atrasa, acaba nós querendo na hora, na hora, e tem nos tornado muito exigente tudo rápido, né? É, tudo rápido. é E aí, volto no Salmo 119, o Andressa. Como purificará o jovem seu caminho? e aplica qualquer um, verdade. observando segundo a sua palavra. A palavra de Deus é o filtro. É o filtro. É a peneira. verdade. Se passou pela palavra de Deus e permaneceu, ok. Se foi embora, deixa aí. Eu costumo dizer, eu falo sempre com a Rebeca, minha filha, Radaça, minhas filhas, uhum. que o que nos distancia de Deus... A gente tem que arrumar um jeito de abortar isso logo e sair disso logo, porque senão prende a nossa atenção, tira o nosso foco, e por causa desses detalhezinhos a gente pode nos tornar corruptos. Infelizmente, a corrupção ela, ela não começa assim em grande escala, vai nesses detalhezinhos em pequena escala, daí a pouco já está um volume quase que incontrolável. Um abismo gera outro abismo, verdade. que vai gerando outro, vai gerando quando vê... Verdade. É verdade. Verdade. Andressa, então <risos> é, Em Galatas a Bíblia fala né, Que Cristo nos chamou para a liberdade uhum. E a minha pergunta é sobre Até onde vai essa liberdade E onde começa a libertinagem Quer a gente confunde muito né, Essa questão de liberdade uhum. com libertinagem Eu quero saber onde, até onde vai essa liberdade E onde começa a libertinagem uhum. é, Eu achei um negócio muito legal Nós estávamos gravando um programa Não lembro, depois de tantos programas né? nos é, últimos dias Estava é, eu o Joás, o professor Joás e ele usou um tema, muito, um tema muito legal Que ele falou o seguinte Que a santificação sem a justificação é um legalismo Isso é muito bacana A santificação sem a justificação Um sem o outro torna um legalismo é, Quando Paulo escreve aos Gálatas Gálatas é uma das epístolas que eu amo Falar de, fala de todas, né? As três epístolas que Paulo escreveu são fantásticas Mas uhum. a epístola de Paulo aos Gálatas Paulo vem tratando sobre a lei e a graça, quando ele faz um, um comparativo ali de Isaac e Ismael. Uhum. Isso é muito legal, quando ele trata esses dois princípios de lei e graça, ele vem falando de algo que prendia as pessoas que não conheciam a graça. A lei, ela excluía as pessoas da graça. Então, em Cristo nós somos livres, em Cristo nós somos livres. É, em que ponto nós somos livres? Um exemplo claro disso aí. Muitas pessoas confundem o livre-arbítrio Tem gente que pensa que livre-arbítrio eu posso fazer o que eu quero ah, é. Mas quando a gente olha Mateus 11, 28, você vê Jesus falando assim Vinde a mim todos que estais Cansados e oprimidos e eu vos aliviarei Tomai sobre vós o meu jugo E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração Então a partir do momento que eu Escolho, que eu opto em servir a Cristo Eu estou sob servidão De Cristo, então eu não, eu não Faço o que eu quero, eu faço o que o meu Senhor Determina que eu, que eu faça ah, é. Então é, esse, esse livre arbítrio do homem é a escolha entre a morte e a vida uhum. Então, se eu estou em Cristo, eu estou livre Livre de que? Livre do pecado O pecado não tem domínio sobre mim mais Se qualquer um de nós está aqui, eu, Carol, Andressa, Vitor e a Glenda Qualquer um de nós, se a gente quiser sair daqui agora e falar assim Eu vou parar ali comprar uma cerveja e tomar A gente pode fazer isso? Pode, pode. Agora a gente faz? Não porque o pecado não impera, ele não domina mais em nós. Isso é liberdade. Agora, avançou esse sinal, é libertinagem. Quando eu abuso de um limite que Deus nos dá através da sua palavra. Então, enquanto eu estou nos domínios ali da palavra, no limite da palavra, eu sou livre em Cristo, eu posso fazer o que eu quero. Só não faço alguma coisa que vai desagradar a vontade de Deus na minha vida. Isso é liberdade. E é muito legal isso Não tem jeito de desvincular da palavra liberdade Ela, em qualquer sentido A responsabilidade sim. Quando você tira a responsabilidade Vira libertinagem Quando você falou o limite, sim, né? Sim. A liberdade, ela tem limite Quer ver um exemplo? É, sobre liberdade Nós, o, os homens, nós somos Somos livres tá? O homem só é dessa forma Porque é livre Nós somos livres Agora, se eu infringir alguma lei, está aqui um advogado do nosso lado. Outra também, duas. <risos> se eu infringir uma lei, qual vai ser minha penalidade de acordo com a lei? Eu vou responder. Vou responder. Por vou responder isso. Um... De acordo com o seu crime. Não é? Vai ter uma consequência. Eu estou passivo de uma punição. Sim. Ou seja, eu sou livre, mas eu cometi uma infração. Limite. Se eu extrapolar, se eu extrapolar esse limite, eu estou passivo de uma penalidade. Isso aí dá um exemplo claro de liberdade e libertinagem Eu posso rodar aqui em Caratinho do jeito que eu quiser Ando na contramão de carro para você ver Você vai tomar a multa Hoje eles querem embutir né, a liberdade a todo custo Exato é. E não é Aí a libertinagem né, é. É, assim, Nessa inversão de valores eles querem trocar a liberdade por libertinagem ou igualar as duas não tem como desvincular responsabilidade e liberdade, vocês podem olhar em qualquer conceito aí A liberdade, ela inclui a responsabilidade A libertinagem é quase que um ato de vandalismo, vandalismo. em relação à palavra de Deus Quando eu, eu me torno, é, vamos dizer assim, um irresponsável em relação às minhas atitudes, eu estou passivo de consequência. Isso é um vandalismo, uhum. e tem esse vandalismo também que pode ser considerado como, vamos dizer assim, eu vou apelar para essa palavra, mas uma prostituição espiritual que deixa de ser um crente liberto, uma pessoa liberta em Cristo e extrapola os seus limites e cai num, num, numa desordem dessa aí, que é perigoso também. É, eu creio que assim, hoje em dia, todo mundo tenta levantar uma bandeira que é livre para tudo e perdem a noção de invadir o espaço do outro. Ah, mas eu fiz a minha vontade, eu sou livre para fazer isso Mas não entende que o outro ser humano tem também suas limitações e seu espaço E a gente acaba invadindo, achando que a gente tem o direito de fazer tudo a qualquer momento, a, a todo custo Essa colocação sua, Glenda, é muito importante Olha que interessante, Carol é, Tem tem um tem uma característica do fruto do Espírito, que é o domínio próprio Em algumas versões, a temperança Onde okay. um eu estava fazendo um estudo sobre, sobre essa característica do fruto do Espírito e, e essa característica ela, ela traz é, uma, uma conotação de, vamos falar assim, um domínio sobre uma área sensual da nossa vida. É, nesse sentido mesmo. Nesse sentido. Coisa que quase não se fala. Uhum. Quando a gente fala domínio próprio, controlar o quê? Controlar as nossas vontades? <risos> é controlar os nossos impulsos. Coisa que pouca os gente carnais. sabe. É, é. Coisa, que, coisa que, que pouca gente sabe: o seguinte: a sensualidade provoca sexualidade. Então, um problema sexual geralmente começa na sensualidade. Ah, os, vamos falar assim, uma falta de pudor, uma falta de uhum. vigilância, uma falta de equilíbrio, provoca uma sensualidade que vai desencadear a sexualidade, que é um pecado comum hoje na sociedade que nós vivemos. Então, nós temos aí um limite. Qual que é o limite nosso? É a liberdade. Deus colocou esse instinto em nós, seres humanos. tanto Nas mulheres quanto nos homens. Sim. É para ser usufruído, claro que é, no casamento, com certeza, fora dele é uma libertinagem. É. é. E esse é um ensinamento muito precioso, é. Muito, é mais, muito precioso. É muito bom. Agora nós vamos para um breve intervalo e já já estaremos de volta.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 Estamos de volta com os nossos jovens, nosso quadro, respondendo às as dúvidas, as dúvidas que eles têm e dando continuidade. Passou Gilberto, agora é a vez da Glenda. Minha dúvida é, é da questão de, né? Infelizmente, a gente até que a gente falou já sobre tropeçar sempre em pedrinhas e eu costumo ser as mesmas pedrinhas sempre, a gente sempre cair no mesmo pecado. Eu queria saber como que a gente pode diferenciar o remorso, após cometer um pecado, do temor a Deus. Da gente entender que a gente nesse momento, assim, tá apenas um remorso, ou tá realmente, a gente tem um temor que aquele momento a gente pecou e cai a consciência. Uhum. Tá arrependido. Isso, de verdade, não é só o remorso. É, eu sempre falo isso, O Glenda, nas nossas lições da, da, da EBD, nós vamos estudar uma lição para frente aí, que vai falar da fragilidade humana de Elias. Um baita de um profeta e teve uma fragilidade humana. Todos nós temos. Tá? Cada um de nós tem um ponto fraco, um calcanhar de Aquiles. Sim, e a gente luta contra aquilo. É uma coisa que a gente precisa estar ali constantemente vigiando. Uhum. Né? E geralmente, por exemplo, quando a gente vacila naquele ponto... Como você falou, né, a gente vai tropeçando hoje naquela pedrinha, amanhã volta, parece que tropeça naquela mesma pedra, volta depois tropeça naquela mesma pedra. O que fazer com isso aí? É vigiar e algumas vezes cortar caminho daquela pedra. Mudar o percurso, para a gente não vacilar naquele, naquele mesmo erro de ontem, de anteontem e de semana passada e por aí vai. É, isso é um exercício, uma disciplina que precisa ser trabalhada em nosso coração. Com duas coisas, na verdade com três. Primeiro, uma proximidade de Deus através da palavra, oração e consagração né? consagrar mesmo assim, em que sentido? em humilhar debaixo da mão de Deus, em reconhecer a soberania de Deus em apresentar as nossas fragilidades a Deus, em pedir um apoio espiritual com alguém próximo a gente que a gente precisa de uma mentoria a gente sempre fala sobre isso a gente precisa de alguém para estar ali cuidando da gente espiritualmente e há uma diferença muito grande entre remorso e um arrependimento né eu vou dar um, dois exemplos claros. É, o primeiro sentimento que vem no coração de Adão, eu acredito, eu acredito, que foi o remorso quando ele pecou. Porque geralmente quando o um homem peca, parece que o diabo tira a venda dos olhos dele e olha para ele e fala assim, está vendo a lambança que você fez? E vem aquela dor na consciência. Puxa vida, eu podia ter evitado isso. Por que, que eu não evitei? Por que, que eu não vigiei? É um sentimento que permeia os nossos corações, todo mundo que peca. Gente eu podia ter evitado isso. Não é, é ruim demais. Você faz assim, puxa a vida. Mas é o que Paulo fala em Romanos 7 né? Miserável homem que sou. O que eu quero eu não faço e o que eu não quero é o que eu faço. Agora, o Espírito Santo trabalha de forma contrária. O Espírito Santo não trabalha sobre remorso. Ele trabalha no arrependimento. Quando a gente tem essa consciência que nós pecamos e que nós precisamos do perdão de Deus, aí vem o arrependimento. É diferente do remorso. E, esse, e essa questão desse peso do pecado, desse remorso, isso precisa ser tirado com o perdão. O verdadeiro perdão, o perdão de Deus, ele tira essa consciência, tira esse, esse remorso, esse peso no coração do homem por causa do pecado. Né? E o próprio Jesus falou o remédio para isso aí. Alguém falou com Jesus, mas senhor, o senhor está falando de limpeza, ficar limpo como? Jesus falou, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Só a palavra de Deus tem esse poder de limpar. Hebreus 4,12 fala, né, que está escrito, que ela vai até a divisão da alma e do espírito, junta e medula e apta para discernir os pensamentos do coração. Tira o pecado, expurga aquilo ali, limpa e nos dá uma consciência em paz, tranquila, a ponto de o próprio Paulo falar, nós temos paz conosco, paz com Deus e com a gente mesmo. Só o Espírito Santo Amém. faz isso. Amém. Pastor, o senhor acho que o remorso está muito ligado assim, eu fui pego. Não arrependi do que eu fiz, eu arrependi das consequências que eu estou sofrendo Porque eu fui pego ali no meu ato Pode acontecer sim, é, é, é como se fosse assim uma camarada carne real Puxa vida, eu fiz isso Porque muitas vezes quando, quando acontece a gente pecar de forma involuntária Vamos falar assim, quando a gente sabe que está pecando isso qualquer um de nós está consciente disso Depois parece que a gente fica cego quando está fazendo aquilo ali o ser humano parece que fica cego depois que que ele faz a lambança toda ali é, puxa a vida é. para que que eu fui fazer isso eu aí vem aquela foi... dor aquele sentimento horrível é até a questão da gente ter falado da pedrinha a gente uhum. cai sempre na mesma no mesmo pecado né falando claro uhum. no mesmo pecado a gente pode acordar e não hoje eu não vou e depois quando você se toca você já fez você já passou e parece que a gente fica cego por mais que Antes, qualquer situação, a gente está ali, não, calma, não vai. E, e quando vê, e tem a gente já está Eu tenho até uma história interessante sobre, vamos falar, um pecado do vício. E uhum. isso, sim, quem me contou, contou uma vez num estudo, foi até um irmão, ele é de uma igreja tradicional, né, não uhum. pentecostal, então, ele tem um amigo que temente, conhecedor cristão, mas não conseguia parar de fumar. Não conseguia parar de fumar de nenhum jeito. Uhum. E um dia, esse amigo falou assim, olha, é o seguinte, senhor, pelas minhas próprias forças, eu não consigo. que se o senhor não intervir, eu não vou conseguir. Então eu vou ficar caindo nesse pecado, eu não consigo largar o meu vício. E ele fez essa oração um dia. No outro dia de manhã, quando ele ia para debaixo de uma árvore, meio que fumar lá no quintal da casa, meio que escondido. você uhum. assim, eu posso esconder de todo mundo, senhor, mas do senhor eu não consigo esconder. <risos> e ele, depois que ele fez essa oração, no outro dia de manhã que ele foi acender o cigarro, que ele disse que ele deu a primeira tragada, que ele passou tanto mal, tanto mal do nada, que ele não tinha comido nada, mas que ele vomitou e passou muito mal, que ele achou que fosse morrer. E daquele dia em diante, ele não conseguiu pôr um... Uma, um cigarro na boca nunca mais Mas isso só aconteceu Depois que ele admitiu para o Senhor A fragilidade maior dele Porque ele falou, olha, eu não consigo mais Pelas minhas próprias forças duas coisas, duas coisas nisso aí Primeiro, quando a Glenda falou sobre Essa questão de A gente parece que, ah, mas eu fiz isso hoje Amanhã de novo é, Tem um texto de Paulo, 2 Coríntios 4, 4 Está escrito que O Deus desse século segundo o entendimento dos homens Olha o texto, nós falamos, cegou. Então, Sim. só a palavra de Deus para tirar essa venda e deixar o caminho claro. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. E uma outra coisa, Carol, que você falou sobre esse vício constante, parece que é essa prisão. João 8,32. Se pois o Filho vos libertar... Aliás, João 8, 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o 36. Se pois o Filho vos libertar... Verdadeiramente é verdade. sereis livres. Só ele, mas ninguém. É. Ele não tem existe que, que realmente confessar para o Senhor. É. Não adianta, eu não consigo mais. Lembra da ajuda espiritual? É a gente precisa ter pessoas assim, próximas é. de nós. Pra gente É nesse contexto que a Bíblia fala confessar e é a culpa uns aos outros. você é pedir ajuda, você é. é pedir socorro. E ele só conseguiu falar desse vício, contar para as pessoas depois que ele foi liberto, porque ele fazia escondido. Aí chegou uma hora, velho, senhor, não tem jeito, eu não posso ficar pregando tua palavra, fazendo isso e se eu faço isso. Então o senhor vai ter que intervir e me ajudar. E o problema é que quando tem hora que a gente faz assim, senhor, eu faço a tua vontade, me ajuda, a gente pede com um pouquinho de medo, né? Eu não sei o que acontece, acontece, né? Eu não sei se é só eu que às vezes peço assim. É comum, pastor. É, a gente fala assim, senhor, faça a tua vontade, ora. Aí daqui a pouco você tá lá, né? Meu Senhor, deixa esse problema aqui comigo eu <risos> vou fazer do meu jeito. Deixa que isso eu resolvo. E acaba é que no final é um esses pecados viram um pecado de estimação, né? Que a gente fala, ah, deixa aqui, deixa no cantinho, que ninguém sabe, igual foi a situação dele, as pessoas não sabem, deixa aqui, ninguém vai saber. Mas é bem assim, né? Realmente a gente confessar para o Senhor nossas fraquezas, para Ele nos fortalecer e nos ajudar. A gente é, precisa, acho. né? É literalmente da pedrinha, pedrinha, vira pedra e tá um, né? Vira pedra e tá um. Olha, Exato. É, eu, eu tenho um ponto... Na minha vida, que eu, assim, eu tenho que controlar muito, porque é no trânsito. Eu, fico, eu sou totalmente calma, mas eu fico totalmente estressada no trânsito. Principalmente se o homem chamar minha atenção e não estiver errada, porque eu acho que eles mexem só com mulher se estiver sozinha. Então, eu peco. Se eu não tiver uma vigilância triplicada, eu peco toda hora no trânsito. Cada e um tem preso. um ponto fraco. Se você vai. for lá no... Entre os troianos tem o cavalo de Troia, que foi uma perseguição para eles ao ponto de levar à ruína. a ruína. Já Aquiles foi, aqui a flecha lá no, no, no tendão, o calcanhar de Aquiles. Cada um tem um ponto fraco, precisa é ser tratado. E o inimigo, ele nunca vai te tentar naquele que não é seu ponto fraco. Se você não bebe, não tem visto nenhum com a bebida, ele vai te tentar na bebida? Nunca. É verdade. É então, primeiro a gente assume os nossos pontos fracos para o Senhor. <risos> vigia é, tem um tem um livro do paulo vieira que eu gosto muito dele já falei algumas vezes o poder da auto responsabilidade tudo que acontece comigo o responsável sou eu então eu preciso de me conhecer quando eu chamo a responsabilidade para mim quando eu não procuro um culpado fora de mim já resolve 90% dos meus problemas porque eu vou reconhecer que o problema sou eu é assim que eu leio a bíblia eu não hum. leio a bíblia procurar defeito nos outros eu leio a Bíblia vendo os meus defeitos e vendo uma solução para eles, Cristo. Toda vez que eu leio a Bíblia procurando defeitos dos outros, eu aponto um dedo para os outros, estou esquecendo que tem três apontados é. para mim. Então o problema não é os outros, o problema sou eu. Já é metade dos problemas resolvidos. Não pode ser aquela filosofia do homem Simpson, não, né? A culpa é minha, eu ponho ela em quem eu quiser. <risos> Acho que tem um filósofo aí desses também, que né? a culpa de quem pecou, de quem errou, nunca é indivíduo, sempre é da sociedade. O ambiente volta dele, fez ele fazer isso. Isso não existe. Tem uns doidos aí que falam que a culpa é de Deus, criou o ser humano, já sabia como ia meu pecar. Eita! É doido. É, é doido. Complicadíssimo. Vocês viram a situação. Transfere, é. né? É fácil transferência ah, assim é fica, Achar né? um culpado é mais fácil. Né? É sempre mais fácil, né? Verdade. Nosso tempo está esgotando, cês... mas tem um tempinho ainda. Vocês querem perguntar <risos> mais alguma coisa pro o pastor? Aproveitem. <risos> Esclareceu bem. Esclareceu muito bem. Muito claro, claríssimo. Muito claro. Vamos fazer mais quadro desse. É sempre bom conversar com a gente. Muito, muito bom. O pessoal é bom, Carol. Muito é bom. E gente... muitas dúvidas, pastor. Essa é a questão. E a gente aprende também... o. o... Andressa, Tem pessoas assim que não tem essa, essa característica de ouvir, mas as dúvidas de vocês pode ser a solução para um problema nosso, que a gente enfrenta com, com outras situações. Então é. isso é muito bom. Por isso essa, essa necessidade dessa conversa, do diálogo, ela é muito importante. Ela é muito boa. E é esclarecedora. Quem sabe alguém que está nos ouvindo, né, alguém que está em casa, puxa vida, eu já enfrentei um problema assim. Talvez uma pergunta sua, uma dúvida sua, pode ser esclarecedora para alguém que está que vai ouvir esse programa, que está vendo a gente pode aí, ser a né? pode ser a resposta, e como Deus trabalha nessas coisas, né? Por isso é muito bom. Não podemos muito bom. guardar as dúvidas, né? É, de forma alguma. Quero agradecer a vocês, obrigada. Muito obrigada. Obrigado eu, Carol, isso é muito bom. Sempre muito bom estar aqui na ADEC TV, né? poder levar um pouco da palavra do Senhor para vocês. Fiquem com Deus. Podem se despedir, pessoal. Tchau, gente. tchau Tchau, Fica com Deus. E agora chegou aquele momento mais precioso. O momento de ouvir a palavra de Deus ministrada por um dos nossos pastores. Fique com a palavra de vida.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 Vamos juntos adorar e louvar o nosso Deus. Foram noites intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi com uma águia solitária. E a sorte, de novo, sorriu pra mim. Escondeu bem debaixo de suas asas, nenhuma peste me marcou, nenhuma flecha me atingiu.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 e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi